Olá pessoal, eu sou a professora Mara e vou trabalhar com vocês a disciplina de psicologia organizacional. E nós estamos aqui para a nossa aula de, do módulo 1 e vamos tratar sobre a psicologia enquanto área do conhecimento. Neste módulo, a gente vai tratar alguns conceitos importantes e entender para que a psicologia serve. Então, dentro do trabalho numa empresa, é, é importante nós conhecermos o perfil. É psicológico, de comportamento, tanto individual quanto coletivo, dos colaboradores é, da empresa, tá? ou seja, os empregados da empresa. Quando eu trato de é, colaboradores, eu estou falando é, das pessoas que trabalham dentro da empresa. Então, dentro deste módulo, nós vamos estar trabalhando é, sobre esses primeiros conceitos, né, o que é a psicologia, para que, que ela serve, e para isso eu trouxe aqui alguns pontos para a gente discutir, né, dentro da psicologia... É, existe o que é um estudo né, das ciências exatas, existem também o estudo do comportamento humano. Então, a psicologia faz parte do estudo das ciências exatas, e o estudo na psicologia está relacionado ao estudo do comportamento humano e que tem uma ampla gama é, de perspectivas a serem exploradas. Eis que para que a perspectiva de se chegar a esse conceito, a essas definições, elas sejam inquestionáveis, é, é importante nós sabermos, é, compreender um pouco sobre o trabalho que está sendo publicado, né, é, sobre os trabalhos que são publicados sobre o comportamento humano, sobre as relações entre as pessoas, sobre o trabalho em equipe, mas eu digo para vocês que ainda não se esgotou os estudos sobre o comportamento humano. Ou seja, é, estudar o psíquico, estudar o comportamento das pessoas... Ainda está longe de ser esgotado tudo sobre o assunto. As escolas psicológicas são os grandes testemunhos desse esforço né, de estudar, de compreender, é, de esgotar aí, ah, todas as estratégias né, do comportamento. Por que as pessoas têm comportamentos diferentes, tão distintos em situações adversas? Né? Então, nós temos ainda muito a entender... E também a estudar sobre o comportamento humano. E nós temos, é, dentro do campo científico, a responsabilidade é, de é, nos respaldar do conhecimento dentro do, de, dos recursos humanos, né, dentro do comportamento humano, de estudos científicos, para que a gente possa compreender um pouco melhor esse universo. E é exatamente isso que a nossa disciplina irá fazer aí ao longo deste semestre, ao longo deste período da disciplina. Então o estudo do comportamento, ele precisa ser observado na prática. Por isso, é importante que a gente desvincule ela da filosofia. A ciência do comportamento, ela foi orientada na direção de poder ajudar as pessoas no seu dia a dia, abrindo assim vários campos da sua aplicação concreta surgem diferentes campos de aplicação da ciência comportamental, e que são, cada dia, que são a cada dia mais numerosos e sendo passíveis, então, de um rápido exame. Então, precisamos compreender, pessoal, como o comportamento humano pode impactar de maneira positiva ou negativa a, o resultado de uma empresa, né? o resultado de uma ação dentro de uma empresa. Por isso que é, nós vamos estudar o comportamento na prática. E sempre vamos estar relacionando aqui com a, o ambiente profissional, tá? Então, a ciência do comportamento está aparecendo como aquela que desperta interesses sem precedentes. Exatamente. Por quê, pessoal? Porque nós temos aí uma grande dificuldade dentro das empresas que é realmente ter uma equipe de trabalho que tenha uma boa relação interpessoal na equipe. E isso vai impactar diretamente no resultado dessa equipe. Nós mesmos, né? Nas nossas relações entre os nossos amigos, nossos parentes, os colegas de escola, enfim, dentro da empresa, nossos superiores, as pessoas que são subordinadas a nós, né? Tudo isso é, pode... É, é, todas as relações podem impactar e gerar algum tipo de conflito no decorrer aí, do período de convivência. E dentro de uma empresa, é, esses conflitos eles precisam ser minimizados ao máximo, exatamente para que a empresa e ou a atividade que está sendo desenvolvida tem uma melhor performance e dessa forma os resultados sejam aprimorados a cada dia. Dentro da psicologia organizacional, nós nos preocupamos em desvendar os indícios do ambiente adverso que dificulta o ajustamento daqueles que trabalham juntos. Né? Então, é importante nós sabermos que, dentro da psicologia organizacional, é, é necessário sempre estar revendo os comportamentos individuais e também os comportamentos em grupo. Então, é, é importante sabermos verificar os momentos de intervir e trazer alguma mudança de cenário ou até mesmo de organização dentro da empresa, de disponibilidade de funções dentro da empresa, para que busque os melhores resultados, tanto individual quanto no trabalho em equipe. A psicologia organizacional, ela sofre uma grande pressão, né? Por vezes, essas pressões, elas não são tão claramente é, determinadas dentro da empresa, mas elas são, são indicadas por meio das reuniões que são feitas normalmente nas empresas é, semanalmente, quinzenalmente, é, mensalmente, para realmente alinhar as ideias, né, redistribuir tarefas ou readequar funções dentro da empresa e dessa forma é, as pessoas possam lidar melhor com o o trabalho que, é, que lhe é posto, né, ou com as relações com a, entre as pessoas que são estabelecidas. Então, é importante é, as pessoas terem noção é, que dentro de uma empresa é, é possível que gradativamente você mude de função até mesmo porque as pessoas, né, os gestores estão observando o seu comportamento ou estão buscando uma, um melhor ajustamento do seu perfil a uma função é, dentro da empresa para que haja um melhor resultado da sua performance enquanto indivíduo, enquanto é, colaborador da empresa. Algo muito importante que este módulo irá trazer para vocês com a leitura dele, desse material na íntegra, deste texto na íntegra, mas que eu vou sintetizar aqui para vocês nesse slide. A busca do ajustamento pessoal faz nascer um novo ramo de especialização no estudo do comportamento humano, que é a psicopatologia do comportamento organizacional, que se trata do estudo das ciências comportamentais e que segue uma linha de raciocínio que está pautada é, em fatos que constroem a história de vida das pessoas. E eu ainda é, acrescento a história de vida das pessoas dentro do ambiente corporativo. Então, como a pessoa irá interagir, como a pessoa irá é, desenvolver as suas atividades dentro da empresa, pode sim impactar de maneira positiva ou negativa no resultado final da função ou do trabalho que está sendo desenvolvido por, pela empresa, né, e também é, pelo cliente que vai receber aquela aquele resultado final do trabalho. Então, dentro da psicologia, nós não podemos deixar de nos referir a Taylor, que é um considerado o pai da administração, e ele trata necessariamente sobre esse cenário organizacional dentro da de empresa. E o trabalho de Taylor tem como objetivo uma abordagem mais sistêmica do processo de gestão de pessoas. Então, fica aí uma dica para que vocês façam a leitura dos textos é, de Taylor, pelo menos a parte inicial, quando se fala né, da sua abordagem, é, de como é que ele trabalha, como é que ele vê o trabalho dentro de uma empresa, que pode contribuir e muito para a compreensão do comportamento organizacional de, dentro da disciplina que a gente está aqui estudando. E para finalizar, eu digo para vocês que um dos aspectos relacionados ao comportamento é, humano que mais traz impacto né, na, no sucesso ou no insucesso do trabalho de uma equipe dentro de uma empresa é o estudo do comportamento. Então, compreender como as pessoas vivem, como as pessoas resolvem os seus problemas dentro de uma empresa onde elas trabalham, é, ajuda aí muito para que possamos buscar melhores formas uh, de buscar uma, uma eficiência, para que a gente atinja a uma eficiência do trabalho. E diferentemente da tecnologia, das finanças, ou até mesmo da comercialização, o ser humano representa a principal chave do diferencial competitivo. Então, quando nós temos uma equipe bem alinhada, bem ajustada, é, cada um desenvolvendo funções que estão dentro da sua área de é, interesse, ou até mesmo é, de competência. Isso faz com que o trabalho, não apenas individual, mas o trabalho em equipe resulte é, em aspectos positivos é, para o produto final, para o resultado final que a empresa espera. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro módulo, mas é importante que vocês saibam que o estudo do comportamento humano é um dos pontos determinantes para o sucesso ou para o insucesso é, de uma equipe de trabalho ou até mesmo de uma empresa, do resultado do trabalho de uma empresa. Por isso que a nossa disciplina ela é fundamental para o trabalho que vocês estão aqui, para a formação profissional de vocês e dessa forma vocês tenham, tenham condições de exercer a função de gestor como um com foco específico, não apenas em gerir né, a equipe, as funções que cada um exerce, mas compreender como cada um dos integrantes, como cada um dos colaboradores funciona para que extraia o melhor... É, e o, a maior eficiência de cada um dos colaboradores. É exatamente isso que nós vamos ver ao longo dos módulos da nossa disciplina. Não deixe de ler o texto na íntegra e de realizar as atividades que estão propostas no nosso, no nosso ambiente. Até a próxima!